pessoal eu vou mostrar como instalar o WhatsApp nesse Z4 Z4 Você vai ter que baixar os arquivos que estão aí na descrição do vídeo gratuitamente Vai ter que baixar os arquivos que estão aí no vídeo De <Sos> Então você no celular vai pressionar a tecla volume menos, tecla power, power ou o teclado home ao mesmo tempo. Vai abrir mostrar essa tela, você pressiona o teclado volume mais. Então depois disso você vai conectar o cabo, cabo no teu computador. de ter conectado o cabo, você pode deixar o celular, agora vamos no computador. Ok, No PC você, ah, a pasta que você terá baixado aí, será esta, aqui. Então você vai abrir a pasta, se tiver driver, você pode abrir, se não tiver, primeiro instala driver, SPD da Samsung, uh, drivers da Samsung então você vem aqui nessa pasta aqui Android Zen Filmware abre você vai onde está escrito Odin 3.2 abre vai abrir o Odin depois de ter aberto o terá esta marcação aqui que mostra que o teu Samsung está conectado ao celular você vê aqui onde vem AP vai procurar a pasta onde tem você vai procurar a pasta onde deixou os seus arquivos, no meu caso está nessa pasta vem aqui Android firmware é update e root root fs abre o root vai levar um pouco a vai levar no mínimo 30 segundos aí. depois do processo vai mostrar isso aqui então você depois de ter processado terminado você vem aqui onde está escrito start clica no start então eu vou pausar o vídeo para não levar muito tempo mas é só esperar terminar e voltar no vídeo. Depois de ter eh, terminado, automaticamente o céu vai abrir. Automaticamente o céu irá abrir e mostrar isso aí. Vai desligar, abrir de novo. É só esperar o celular irá abrir um arquivo de instalação. Instalação essa é de nova pasta. Até que eu vou eliminar, não vai ter instalação. Você vem para copiar a primeira, esses dois arquivos, ou copiar a, a, a pasta toda ou copiar a pasta toda vem copiar você vem aqui e vai onde está escrito oh se conectar o seu celular há de ver. Ah, e vai aqui enviando no teu celular nesse celular de samsung z2 meu até não vai aparecer samsung z2 mas é samsung z2 Então pessoal no celular você vem vai nesse ficheiro onde está escrito my file clica vai nessa pasta que envio instalação clica no na primeira instalação só aguentar instalar a primeira depois instalar a segunda a segunda instalação depois de ter instalado a segunda instalação você vai sair aqui vai esperar isso terminar vai esperar terminar a instalação que depois abrir esse aplicativo onde vem o alface Store Preciso esperar terminar isso. Esse processo aqui. Então, depois de ter aberto o Walp Store, você vem aqui, vai em convertir, aplique. Você vai em OK Settings. E marca as duas opções. Volte, vai enco encontrar em in in internal storage, Você clica, vai onde está instalação. Na pasta que envio tem WhatsApp. Clica e converte o WhatsApp para TLP para suportar nesse dispositivo. Depois de, ter, depois de ter concluído, automaticamente vai te dirigir a uma página. Aqui onde você vem em faz história Story. Clica em TP. Aqui clica em WhatsApp. TP. está é o WhatsApp. Pode voltar também. Esperar o WhatsApp. Está lá. Tá sucedido, você abre o WhatsApp.